oferece seu VIP, a mais VIP do Brasil! Tô gravando esse áudio pra você, vê se tenta entender que o nosso amor morreu. Desaparece, vê se some, você não merece um homem que te ame de verdade. Ouça o que eu tenho pra falar Não vem mais me procurar O seu amor foi vagabundo Sinto muito, mas eu tenho que dizer Vou dar um título pra você De pior mulher do mundo Eu estou em não se envolva em minha vida. Estou vivendo outra paixão. Me esquece, não me ligue, não te devo explicação. Eu quero ser feliz. Eu estou em outra. Agora é tarde demais pra me fazer voltar. Fui um pobre em suas mãos e de me amar não foi capaz. Eu quero ser feliz coisa que você não quer. pressa VIP falando de amor. Ouça o que eu tenho pra falar Não vem mais me procurar O seu amor foi vagabundo Eu sinto muito, mas eu tenho o que dizer Vou dar um título pra você De pior mulher do mundo Eu estou entrando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 Eu fui um bom em suas mãos e de me amar não foi capaz Eu quero ser feliz, eu estou em outra Não se envolve minha vida, estou vivendo outra paixão Me esqueça, não me ligue, não te devo explicação Deixa Agora é tarde demais pra me fazer voltar atrás Eu fui um povo em suas mãos e de me amar não foi capaz Eu quero ser feliz, coisa que você não quis Não quis